Boa tarde, pessoal. E hoje nós estamos aqui para fazer o encerramento da nossa maratona eleitoral. E, para tanto, temos a ilustre convidada, a nossa querida Rita Gonçalves e o nosso querido Caio, né, que é membro da nossa comissão eleitoral. E hoje eles estão aqui para fazer uma rodada de bate-papo. E vou confessar para vocês, eu estava aqui nos bastidores, fiquem atentos. Porque apesar de já termos conversado muito sobre a temática, ainda vem muita atenção por aí. Então eu diria que hoje é o dia de acendermos todas as exclamações para termos muita atenção às prestações de contas desse pleito e o que vem depois também, né? O pleito ele já está rodando, mas ainda tem muito ajuste e muita atenção a essa finalização. Doutor Caio, é com você, meu amigo. Boa tarde, boa tarde, professora Rita, que honra ter você aqui conosco nessa tarde. Radna, muito obrigado pelo convite. Essa tarde a gente vai encerrar um ciclo de debates e de preparação que o CRC do, do Rio Grande do Norte fez para os colegas contadores, advogados, classe política como um todo. Foi um trabalho intenso ao longo de todo o mês de outubro, a gente está muito feliz é, de toda a comissão eleitoral que foi constituída é, pela presidência, é, pelo presidente Erivan Borges, a quem eu queria agradecer enormemente pela oportunidade da gente ter esse debate, esses eventos, e toda a comissão de direito, é, da comissão eleitoral que foi constituída pelo CRC, a colega amiga Lígia Limeira, a colega também Lieda Amaral, Tereza Angélica, Maria Alaide Leão agradecer todos os membros da comissão eleitoral e a Radna Rocha, essa vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC do Rio Grande do Norte, que nos deu essa atribuição e a gente acredito que conseguiu desempenhar um bom trabalho aqui nesses eventos, com todos os membros da comissão, com Lígia, comigo, com Radna, todos esses eventos e hoje a gente fecha em grande estilo, com chave de ouro, com a convidada de renome nacional, Rita Gonçalves, para quem ainda não conhece, é, tem que conhecer Rita Gonçalves, <risos> além de ser uma figura humana é, grandiosa, um espírito iluminado, é, de generosidade com todos os profissionais que a procuram. Rita Gonçalves hoje, sem dúvida, uma das maiores profissionais da área de contabilidade eleitoral do país, tem um curso online e presencial, que é um dos mais vendidos, acho que é o mais vendido do Brasil na área de direito de contabilidade eleitoral. Então, a gente está aqui com a Pérola é, Polida e, e Rita, é professora formada pela Universidade de São Paulo, pela USP, pós-graduada em direito eleitoral, especialista em prestação de contas eleitorais e partidárias, analista judiciária, servidora da justiça, eleitoral há 32 anos e professor universitário, além de palestrante e confer, conferencista. Então, a gente deixa sem dúvida com chave de ouro e eu queria agradecer, professora Rita, pela oportunidade, esse tempo, você estava dizendo que estava agora é, trabalhando com as urnas eleitorais e dedicou esse tempo de vir para cá para a gente poder conversar. Que honra, muito obrigado e seja muito bem-vinda. Ah, é, agradeço enormemente, agradeço todos os, todo o carinho de todas as palavras. É, eu jamais poderia deixar de aceitar um convite seu, ainda que fosse no meio da nossa cerimônia de é, preparação das mídias, da geração. Né? Então, a gente antecipa o trabalho no cartório, sai um pouco antes, muda os horários para estar aqui porque é, estar ao seu lado, Caio, muito me honra. É, quero agradecer ao CRC do Rio Grande do Norte. Esse é o primeiro, o, a primeira, o primeiro evento no qual eu participo, com muito prazer. E eu sempre falo para vocês, o meu sonho realmente é ver os profissionais que atuam nessa matéria, dominar esse assunto, realmente facilitar aí o embaraço dessas normas que chegam tão confusas e que às vezes até para o bem intencionado é difícil de cumprir. Então, convite seu e do CRC Rio Grande do Norte, toda a agenda teria que ser movimentada para que eu pudesse estar aqui. E é com muita honra que me predisponho a ajudar nesse debate ao seu lado. Pois, Rita, vamos aqui porque hoje temos uma pauta, como hoje a gente vai fazer essa rodada de encerramento, a gente pensou em falar justamente sobre a questão da reta final, alguns pontos controversos que ainda tem, alguns detalhes e os desafios para a gente é, encerrar esse trabalho é, de forma exitosa, né? todo mundo que está é, prestando essa assessoria. Então, para a gente contextualizar, a gente está hoje no dia 31 de outubro, né? Vai faltam 15 dias para a eleição, e a gente já passou pela questão da prestação de contas parcial. Então, é, na sua visão e do que você tem acompanhado nesse processo, o que que deveria ser feito é, nesse momento? Quais são os pontos que estão mais chamando a atenção? você acompanhando todo esse processo, e principalmente essa questão da prestação de contas parcial. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ótimo. É, a prestação de contas parcial é um momento muito importante, né, Caio? A gente sabe que esse é o momento em que as contas são autuadas. O sistema de prestação de contas, o SPCE, ele é integrado ao PJE e, no momento em que essa transmissão é feita, o processo já está ali sendo montado no processo judicial eletrônico. E o que a gente tem visto muito é que as pessoas, principalmente quem trabalha há muito tempo nas eleições, e não teve a oportunidade de se aprimorar com muito cuidado agora, nessas eleições, não sabe de algumas providências que, já nesse momento, se você não tomar, se o prestador de contas não tomar, ele pode já condenar a sua prestação de contas a uma desaprovação. Ou ainda, como a gente fala bastante né, nas aulas, às vezes, você não tem itens para desaprovação, mas você tem tantos itens para serem diligenciados, para você ser intimado a se manifestar sobre aquele monte de pequenas irregularidades que acaba, nesse hall, vindo elementos que acabam depois levando à desaprovação. Então, a regra é evitar ao máximo ser procurado, provocado pela Justiça Eleitoral para você cumprir exigências que são ali obrigatórias pela resolução. Uma grande dúvida que todo mundo tem agora, Caio, é assim. Ah, eu transmiti a prestação de contas parcial e depois eu acabei percebendo que tal despesa ficou de fora, eu observei que tinha ali uma nota fiscal que por acaso não chegou às minhas mãos para lançar na contabilidade... E agora, espero afinal e justifico ou já retifico? Ou então, ah, eu percebi que eu emiti um recibo com um dado errado, eu tenho ali um detalhe ou outro para arrumar. Bom, de rigor, tudo aquilo que você perceber que mexe no valor, na, na receita e na despesa que não foi informado, você deve sim fazer retificadora. Porque você vai ter esse apontamento de plano. Na hora do cruzamento dos dados, se for detectado lá no final na análise que você deixou de informar receita ou despesa que você teve previamente a data do dia 20, que foi o marco, a data de 20 de outubro foi a data que foi a data de corte para essas informações. Aí vale a pena você fazer a retificadora. Para fazer a retificadora, você tem que fazer a inserção dos documentos no SPCE daqueles lançamentos que ficaram de fora, fazer a nota explicativa justificando o motivo de você precisar fazer essa retificadora, transmite, gera mídia e aí você entra em contato com o seu cartório eleitoral. Há cartórios que estão exigindo a entrega física da mídia, há outros cartórios que basta que você transmita o arquivo que foi gerado por e-mail, por Google Drive, cada cartório está atuando de uma forma. Mas não gente. deixe de Tem fazer retificadora. Tem muita gente perguntando, é, professora, se deve ser juntado no processo do PJE que já foi gerado. O que, é que você acha disso? Pela 23.607, você não precisa juntar direto no PJE, mas há cartórios que querem dessa forma. Sim. Então, o mais importante, na hora que vocês detectou o problema e viu que vai fazer a retificadora, conversa no seu cartório. Vocês querem que eu faça pelo PJE? Vocês querem que eu faça pelo SPCE? Eleições municipais... A única coisa que é certeza é a falta de uniformidade de entendimentos. E como cada cartório está trabalhando de uma forma nessa questão da recepção da parcial, eu já tive alunos que falaram que o cartório faz questão de, de, de que seja informado peticionando direto no PJE. E aí eu vou aproveitar, Caio, para falar uma coisa tão importante. A procuração do advogado, essa procuração, a partir do momento que apareceu o número do seu processo lá no Divulga de Contas, ou mesmo se você já fez transmissão do relatório das 72 horas depois do envio da parcial, ele aparece lá no SPCE. Não espere ser intimado para juntar a procuração do advogado. Eu falo sempre para os alunos, e comentava aqui com o Caio, que recado que o profissional passa para os analistas, que gosta muito de ser cobrado, que gosta de intimações, que espera ser noticiado de que ele precisa cumprir uma obrigação dele. Então, essa questão da procuração é importantíssima. Contas sem procuração do advogado estão sem ausência de capacidade postulatória. É claro que você vai poder regularizar isso lá na frente, mas lá na frente você não vai ter só esse questionamento, você vai ter outros. Então, quanto melhor você puder passar uma imagem do trabalho que você presta nas suas contas, melhor. E isso é muito importante, não é, professora Rita? A gente estava falando aqui com Lígia, Lígia é... também é uma servidora do TRE do Rio Grande do Norte, membro também da nossa, da nossa comissão eleitoral, infelizmente ela... Ela não pôde estar aqui hoje, mas já fica nosso abraço. E vocês depois acho que vocês já se conhecem, mas depois a gente tem que fazer um outro evento com, com vocês duas juntas. Mas a gente estava falando aqui que muitas vezes é, a justiça eleitoral o que quer isso, né? é isso, é atenção, né? é feito por pessoas, é feito por seres humanos. Então, quando a pessoa deixa de atender, isso vai criando um conceito negativo. Né? Na, naquele prestador de contas, naquela... Então, isso é um detalhe importante você está dizendo. As pessoas vão começar a olhar com outros olhos se não são apresentados documentos, informações importantes. Não é? Exato, exato. É só vocês pensarem o seguinte, quanto de trabalho, quanto de serviço há no cartório a ser feito? Vai-se parar esse trabalho para preparar intimações para que o profissional cumpra aquilo que está expresso numa resolução que rege a regra do jogo que ele está participando. Então, esse é o primeiro item. Você fazer com que as suas contas não sejam mal vistas. Ah, mas isso aí é uma questão técnica, vai ter um sistema que vai confrontar as informações e esse sistema é que vai soltar um relatório. Sim, mas quem vai analisar o confronto das informações são, é a equipe técnica, são os servidores do cartório. Então, é importante, sim, que você passe uma boa imagem das suas contas, cumprindo o óbvio. Se você é advogado daquelas contas, sabe que elas estão sendo autuadas, já no momento da parcial, e você não toma providências contra isso, se eu estou, se sou eu que estou analisando essa prestação de contas, se ele não leu a parte que diz respeito expressa a ele, eu vou passar um pente fino nessa prestação de contas. Então, aí é uma questão até de mecanismo de proteção sua. Né? Então, atentem para esse detalhe. Professora, e ainda em relação a essa questão da procuração do advogado, se, por exemplo, o profissional esqueceu ou não chegou, o advogado não mandou a procuração a tempo, enfim, não foi a procuração na parcial. Você recomenda que se junte também no PJE ou se faça uma retificadora só para juntar um instrumento de mandato? O que vocês não. recomendam? A, a procuração, Caio, ela não vai mais, ela não vai no SPCE, ela só vai no PJE. Na hora que a parcial é transmitida, mesmo que o contador ou o administrador financeiro ou o próprio candidato tenham inserido no SPCE essa procuração, ela vai ficar lá na máquina. Ah, Qualquer entendi. documento que seja inserido no, no SPCE, eles só vão para a Justiça Eleitoral quando você gera a mídia para entrega. Sim, então, mesmo que tenha inserido tudo, vai ficar tudo lá na sua máquina. Os dados que foram transmitidos foram os metadados aqueles que foram digitados no sistema, obrigatoriamente, tem de ser pelo PJE, fazendo a juntada da procuração, aquele número de processo que apareceu lá no Divulga de Contas. E Sim. tem muitos achando, exatamente como você me perguntou, que o fato de ter inserido no SPCE já supriu a necessidade, não foi enviado nada. Qualquer documento que você insira lá, ele só sai do seu computador na hora que você gerar a mídia para a entrega. Entendi. Perfeito, muito bom. E aí, professor, nós temos um colega, o um nordestino também, contador, que nos questionou e acho que é importante a gente trazer. E quem está enviando prestação de contas parcial zerada ou está pretendendo? enviar até a final zerada. O que de alerta eh, a senhora poderia trazer para essas prestações de contas? Que preocupações eh, a priori? Obviamente, cada realidade é uma claro. realidade, não é? Claro. Mas eh, esse dado, de se decidir mandar uma prestação de contas zerada, que cautelas o contador deveria ter em relação a isso? Ótima, essa pergunta é excelente nosso amigo nordestino, querido Leonardo Pereira, essa pergunta é o seguinte, é, por que que, ou que agora, né, que nessa eleição, algumas prestações de contas e alguns profissionais estão achando que, é, que pode ser natural isso? Primeiro, duas despesas obrigatórias, vamos dizer assim, do, dois itens obrigatórios, que seria contador e advogado, não ser obrigatório que sejam pagos pela campanha. Se eles podem ser pagos fora das contas eleitorais, se eles podem ser pagos por terceiros ou mesmo por outro partido, ou outro, pelo partido ou outro candidato, essa despesa estaria lançada somente nas contas de quem efetuou o gasto. Então, o candidato teria contador e advogado sem nenhum registro de despesa e isso estaria regular, já que não é necessário registrar o estimável dessa doação recebida. Ok aí. Outro item importante, o material de propaganda conjunta, a chamada dobradinha. De acordo com o manual do TSE, e de acordo com os cursos também EAD do TSE e todo o posicionamento que foi adotado desde a eleição de 2018 para cá, a, o material de propaganda conjunto em dobrada, ele pode ser registrado somente nas contas de quem efetuou o gasto, desde que o seu tribunal, o seu cartório, não tenha se posicionado de forma divergente porque os magistrados não são obrigados a acompanhar o entendimento do TSE. E também, desde que o contador registre somente a despesa e não registre a transferência, a doação a terceiros. Porque se ele registrar doações a terceiros na dobrada, aquele candidato beneficiado, na hora do cruzamento das informações, vai ter uma falha que o sistema vai apontar. Eu tenho um candidato dizendo que doou para você e você não tem registro na sua prestação de contas. Então, essas pontas estarão desamarradas. Entendi. Se lançar somente a despesa, não vai ter essa incongruência no confronto. Agora... É sempre importante você saber o que pensa o seu cartório, o seu estado, o seu TRE sobre isso. Vamos lá. Se o partido fez esse gasto ou outro candidato, fez esse gasto, registrou a despesa bonitinho, não fez transferências a terceiros, você é um candidato, recebeu todo esse material dele. Aí você vai dizer, também não tenho que registrar isso. Minha prestação de contas pode ir zerada. Eu só trabalhei com material impresso, eu tive o contador e advogado pago pelo partido, o partido pagou tudo para mim, ou o, o candidato majoritário. E esses santinhos foram entregues por quem? Eles saíram voando de mão em mão, chegaram da mão de cada eleitor seu, principalmente, aquele que não tiver votação, não vai ser questionado. Mas se você tiver votação, e provavelmente você terá votação, você vai ter que dizer como é que esses santinhos foram entregues ao seu eleitorado. né? E nessa entrega do eleitorado, vamos lá, será que o candidato não tem nenhum veículo? Ele só andou a pé a eleição inteira? Porque o veículo do candidato, ou qualquer veículo que esteja envolvido na campanha, é obrigatório ter ali sim Aquela, é, aquele registro da sessão estimável do comodato do uso daquele veículo. Outra coisa, abriu a conta zerada, fechou a conta zerada, não teve nada para lançar nas contas, mas você pode ter tido, de repente, não sei, em alguma movimentação, de repente, que tenha sido feito alguma tarifa bancária, isso já é uma movimentação. Então, assim, prestação de conta zerada não é alerta, é alerta máximo, primeira peneirada, primeiro lote de diligências, porque vamos ter que entender. Agora, pode acontecer, numa cidade de interior muito pequena, que o candidato não tenha seu veículo, que de fato ele próprio tenha ido de casa em casa, mas se ninguém tiver ajudado ele... Porque se alguém ajudou, é uma sessão gratuita de serviço prestado à campanha. Fora, então, fora. Essa, essa, essa dinâmica da campanha, essa dinâmica tem que ser analisada com cuidado, porque às vezes o candidato não alcança isso. E são os profissionais que têm que fazer os questionamentos. Você tem veículo? Você tem veículo declarado no Candex? Porque se você tem um veículo declarado no Candex e você não tem nada na sua prestação de contas, ela está zerada, você não usou para nada esse veículo, ele ficou na garagem e você andando a pé? O combustível tudo bem, porque o combustível do veículo usado pelo candidato, ele não deve ser lançado mesmo na prestação de contas, porque não, não pode ser pago com recursos eleitorais. Mas eu acredito que você vai me fazer essa pergunta adiante. O mais importante é isso: prestação de conta zerada é alerta máximo na hora que os analistas pegam essas contas e vamos lá, vamos olhar a votação que esse candidato teve. É a primeira coisa que a gente na análise olha. Tá zerada? Teve votação? Vamos ver. Ele vai se manifestar para dizer como é que as pessoas souberam do número dele, quem distribuiu esse material. É, ou seja, é uma questão que, em tese, é possível né, de acontecer, Sim. mas realmente gera uma desconfiança muito grande de todo mundo. Não é? Exato. E, e, eu, e eu tenho dito, né, o, o que a justiça eleitoral quer saber é o que realmente aconteceu na sua campanha. Foi isso realmente que aconteceu na sua campanha? Você andou de Uber, por exemplo, e, e não usou nenhum carro? É, foi isso que aconteceu? Se foi, tudo bem mas por exemplo você não teve nem um jingle de campanha né porque o um jingle de campanha é, é uma despesa é. eleitoral o Caio não. e o própria despesa de Uber porque não é combustível é despesa de deslocamento despesa de deslocamento a é despesa de campanha ele teria que pagar Uber aí com recursos da campanha pois é interessante Porque não é abastecimento do veículo Interessantíssimo. Esse é um detalhe que eu tinha, não tinha visto, viu, professora Rita? É, então. É que quando a gente pega essas contas para analisar, a gente fica tentando. Agora, por exemplo, uma vez aconteceu comigo de um candidato apresentar uma conta zerada, ele lançou apenas dois pares de sapato. E aí, <risos> e aí na hora que eu vi aquela apresentação de contas zeradas com dois pares de sapato, é... <risos> aí a gente intimou o candidato a se manifestar, primeiro, comprar calçados, calçados não é despesa de campanha, aí intimamos o candidato para ele se manifestar, como é que a conta dele estava zerada, ele tinha tido 500 e poucos votos e ele não tinha nada, nada, nada de receita nem despesa, apenas dois pares de sapatos comprados. Aí ele trouxe, Caio, os dois pares de sapato com o solado furado. <risos> Inclusive, o terceiro par, que era o que ele estava calçado, também estava furado. E ele disse, foi assim que eu fiz a minha campanha. E as contas foram consideradas regulares com a despesa dele dos pares de sapato, que não transitaram pela conta bancária, eram sapatos dele, sessão de uso, e foi regular. Então, cada caso é um caso, realmente. É muito bom a eleição, gente. Tem eu cada amo coisa a eleição, eu amo a eleição demais. É, é, professora, tem a questão também muito importante sobre as despesas não quitadas.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 porque a questão do veículo do candidato, ele está usando o veículo, ele está fazendo campanha. E cadê o veículo nas contas? E, e a, Isso e pode mesmo, levar à desaprovação. E mesmo que seja eventualmente dispensável a emissão de recibo, não é, Rita? Tem que entrar lá na, na prestação de contas exato. e na informação, não é assim? Exato, exato. O que é facultativo, e aí é uma coisa, uma crítica que eu sempre faço veemente à norma, porque só confunde tornar facultativa a emissão do recibo eleitoral, faz com que as pessoas achem, porque quando a pessoa lê o artigo 7º e o artigo 60 da, da 9, 500, da 23, 607, o artigo 60, parágrafos 4º e 5º, diz o seguinte, o parágrafo 4º diz que aquele veículo do candidato, de seus parentes, tal, que ele não é obrigado a emitir recibo eleitoral, ele não precisa juntar documentos comprobatórios. Mas é o parágrafo 5 é é, E o parágrafo 5 é, Caio, diz, mas isso não exime da obrigatoriedade do registro. Aí as pessoas não chegam na leitura ao final da resolução, leu só até o artigo 7º, e aí não registra o veículo. Então é muito importante, todo e qualquer veículo cedido, da esposa, do, do, dos filhos, amigos, pais, parentes, todo mundo que tiver com veículo envolvido na campanha tem que fazer a sessão estimável e tem que ser o proprietário desse bem para que essa doação seja legítima. É, Rita, e deixa eu voltar aqui para a questão dos relatórios financeiros, porque você falou dessa questão de que a, a despesa ou a arrecadação tem que ser lançada no dia em que foi recebida ou contratada a despesa. E tem a outra questão, que são os relatórios financeiros de 72 horas. Isso. E aí, como é que funciona isso? Eu posso mandar só o relatório financeiro das 72 horas sem e deixar só para parcial e para final essa questão das arrecadações estimáveis e da despesa contratada? Ou quando eu envio o relatório de 72 horas, eu já tenho que informar também as despesas contratadas e as arrecadações estimáveis? Ótima pergunta. É, os relatórios das 72 horas, de rigor eles são exigidos apenas, para quem ainda né, não tem isso claro, para o momento em que entra crédito na conta bancária. Então, mesmo que esse crédito entre de forma equivocada, errado, mesmo que você depois vá ter que fazer estornos daquilo, seja o que for, entrou dinheiro na conta bancária, entrou recursos, né? dinheiro, vamos falar diferente, recursos na conta bancária, tem que fazer a transmissão do relatório de 72 horas. Na hora que esse relatório é transmitido, ele leva todas as informações que tem lançadas naquela prestação de contas. Para a justiça eleitoral, na hora que você transmite o relatório, você está cumprindo a obrigatoriedade de transmitir a informação dos financeiros. Agora, você tem oponentes, adversários, acompanhando o seu divulga de contas, lá os, os seus processos no divulga de contas. Já vimos né, adversários já entrando aí com questões nos juízos, cadê filmando carros em carreata, equipes trabalhando, cadê o lançamento disso que não está indo, não está subindo para o divulga de contas? Nas diligências da Justiça Eleitoral, a cobrança vai se dar de que essas informações estejam inseridas até a parcial. Agora, o mais importante é você cumprir não só o da parcial, mas o ato. Se você cumprir o registro do ato da ocorrência, você não fica à mercê de um bom advogado do lado oposto porque a gente já viu aí casos né, interessantes aí de tutelas por conta de cadê o veículo que eu estou vendo aqui, ele andando e não está lá. Cadê esse imóvel? E manda foto do comitê eleitoral, cadê esse imóvel que não está lá. A depender do entendimento do juiz eleitoral do seu cartório, ele pode considerar que aquilo é uma irregularidade. Tá? Agora, de rigor... Né? em linhas gerais, grosso modo, é analisado nos relatórios dos analistas final que as informações tenham sido declaradas até a prestação de contas parcial. Perfeito. E aí volta aquela dica, né? se não foi, retifica para poder... Isso, aproveita, retifica logo retifica logo, já liga para o cartório, manda e-mail, né? O melhor é mandar e-mail para os cartórios, porque alguns cartórios não estão conseguindo nem atender as ligações. Manda por e-mail e pergunta, preciso fazer uma retificadora, preferem que eu faça via direto PJE? Faço transmitindo no SPCE, claro, e mandando a mídia ou mandando o arquivo? Cada cartório você vai ver qual é a forma que aquele juízo está trabalhando. Vamos voltar aqui, professora, para uma questão que eu, eu costumo dizer que é o motivo de reprovação de contas de 710 reprovações de contas estão relacionadas a isso. Questões de transporte, veículos e combustíveis. Que é, problemas é, você tem verificado em relação a isso? É, e que alertas a gente poderia fazer para os colegas contadores do Rio Grande do Norte nesse momento? em relação a essas arrecadações estimáveis, locações, registro de despesa com combustível, o que a gente poderia alertar os colegas contadores sobre isso? Caio, é verdade, viu? Sete entre dez é? tem contas desaprovadas por isso. E agora mais ainda... E agora eu tenho medo que cheguem a 8 por 10, porque a legislação ficou mais embaraçada, as pessoas ou não, não entendem ou não aceitam, e aí por não aceitar, acham um absurdo e começam a fazer diferente, e é claro que isso vai dar problema. Vamos lá então do zero. Veículos, todos os veículos cedidos. Se o veículo cedido for do próprio candidato, esse veículo vai ser cedido e vai abater daquele 10% do alto financiamento que ele tem. Aí já começa a primeira polêmica do caso dos veículos. Mas como? Meu limite é tão baixo? Se eu registrar o meu veículo todos os dias durante a campanha, como é que eu já vou exaurir, já vai acabar com o meu limite de doação própria, de recursos próprios? Por isso, você vai ter que ter teria sido necessário você ter feito um planejamento da sua campanha qual foi a alternativa que os profissionais encontraram começaram a trabalhar com horas de uso de veículos ao invés de períodos longos então aquele veículo mais caro que teria um valor que impactaria já dizimando o limite dos 10 por do autofinanciamento acabaram sendo contabilizados por hora outros resolveram deixar esse carro de lado e o candidato usar um, candid... um veículo cedido por algum parente, por algum filho, por algum amigo, mas usar um veículo cedido na campanha, isso não influenciaria, não influenciará no seu limite de autofinanciamento. Ele ficaria com os seus 10% do limite de gastos todinho para aplicar em financeiros, em recursos financeiros, se ele não for usar sessão de bem imóvel, nenhum estimável. Maravilha! Então, todo e qualquer veículo, seja do próprio candidato, seja dos amigos, seja de quem for, tem que estar tá registrado na prestação de contas. Aí, tem a questão do veículo locado. Veículos locados têm um percentual de até 20% dos gastos contratados. Qual é o grande item aí que a pessoal derrapa na curva? Não é 20% do total do limite de gastos, é 20% do limite geral. As pessoas pegam, ah, na minha cidade o limite é 100 mil reais, então eu tenho 20% disso, 20 mil. Não é assim. Você tem que ver quais são os gastos contratados que você tem, Lembrando, sessão de uso estimáveis não entram na base desse cálculo. Transferências que tenham sido feitas a outros candidatos, Esse é um erro super comum. A pessoa acha que porque transferência feita a outro candidato é uma despesa ela in, inclui isso na base do cômputo dos 20%, só que é uma despesa mas não é um gasto contratado. Então, a legislação da prestação de contas é a matéria das palavras mesmo. Para você entender os números, você tem que entender previamente as palavras. Então, de todos os gastos que foram contratados, aquelas despesas mesmo efetivamente contratadas, tira-se 20% disso, e isso é o total que você pode locar, alugar veículos. Você não entra aí, carro de som, é publicidade por carro de som. Carro de som é um serviço que está sendo prestado de sonorização. Você não está locando um veículo. A não ser que você esteja locando um veículo, pegando uma caixa de som, acoplando a esse veículo, e aí esse veículo foi locado e está fazendo a sonorização. Então, tem de analisar os detalhes do caso quando é sonorização por algum veículo que você locou. Aí esse carro vai estar realmente dentro dos 20%. Inclusive, lá no SPCE tem dois, eu, eu, eu digo elemento de despesa, mas não sei nem se tecnicamente é isso mesmo, mas tem duas classificações, né? o serviço de, de publicidade por carro de som e a locação. Né? Entra em duas classificações diferentes, não é assim, professor? Exatamente, isso mesmo, são as rubricas que tem lá, as rubricas de despesas, exatamente, são separadas. E aí, Caio, qual é o grande problema? Entender os combustíveis, porque primeiro o nó se dá no veículo, então já estamos aqui desatando esse nó, todo e qualquer veículo, se você tinha dúvida, se você não acreditava ou não concordava, agora não é o momento para você discordar mais, você tem que fazer o registro na sua prestação de contas, porque se o adversário fotografar veículo em uso na campanha, e esse veículo, veja que agora, nessas rubricas que Caio colocou bem, tem a quadrícula para a placa do veículo. Justamente porque as denúncias são sendo, estão sendo feitas e lá você vai ter que ter o confronto. Não, Tá aqui, ó. olha a placa do veículo aqui. Se você não, não lançar a placa nessa quadrícula separada, o sistema vai te apontar um erro e vai apontar para o analista que você não indicou aquilo corretamente. Então, todo e qualquer veículo registrado. Candidato que queira poupar o limite de autofinanciamento, Pode usar veículos cedidos, lançados na prestação de contas, mas que não vão abater ali do seu valor de doação de recursos próprios. Abastecimento do veículo, dos veículos. Todo e qualquer veículo que esteja a serviço das campanhas deve, obrigatoriamente, ter seu abastecimento pela campanha. Se fizer abastecimento por fora, é caixa 2. Movimentação de recursos à margem da conta bancária. Porém, o artigo 35, parágrafo 6º da 23.607 diz o seguinte. O veículo automotor usado pelo candidato, usado, não fala propriedade, cedido, locado. Aquele que o candidato estiver usando não pode ser abastecido pela campanha tem que ser abastecido com o seu CPF. Nem o abastecimento, nem o motorista e nem a manutenção. Não dá para agora trocar motor, deixar aquele, aquela Kombi velha, transformar agora numa Kombi zerinha com dinheiro de campanha. Não pode. Isso era uma prática muito comum nas campanhas antes. Sim. Entrava uma Kombi velha, saía uma Kombi transformada por, por martelinho de ouro de diamante. O, o... Tudo com Lata dinheiro velha, de campanha. Pelo Lata Velha. Pelo Lata pelo... Velha. Boa, boa, boa. É, exatamente, passava pela transformação do Lata Velha, com dinheiro público, com fundos públicos. Então, esse artigo veio barrar isso. Hospedagens e hotéis caríssimos, tudo isso também não pode mais ser feito com dinheiro de campanha restaurantes magníficos, também, alimentação do candidato, hospedagem do candidato, nada disso é despesa eleitoral. Ele paga com dinheiro do seu bolso. E, no caso do veículo, aquele que ele estiver usando não pode ter abastecimento, nem manutenção e nem o motorista pago com dinheiro de campanha. Chegamos aí num problema. Aqueles candidatos que tem na sua campanha um único veículo declarado, e aquele é o único veículo da campanha inteira mesmo. Na hora que esse analista pegar essa prestação de contas, pode acontecer desse candidato, vamos dizer, uma analista que esteja um pouquinho, não esteja tão bem preparado, ou que não tenha atentado para os detalhes do 35 parágrafo sexto, é recomendável, altamente recomendável, que você, prestador de contas, naquele veículo que for de uso do candidato, fazer constar no documento este é o único veículo da campanha de uso do candidato e em obediência ao artigo 35, parágrafo 6º, não há despesa de combustível realizada com recursos de campanha. O veículo foi abastecido, com recursos pessoais do candidato, em seu CPF, como determina a norma. Porque você já evita uma diligência. O que eu tenho recomendado, Rita, para os meus alunos também, e nas campanhas que eu estou assessorando, é justamente fazer, do, no termo de sessão ou de locação, já colocar a destinação daquele... É daquele veículo. Né? Então, já colocar no termo de locação ou de, de doação o de uso pessoal e o a, a serviço da campanha, porque aí Isso. faz a distinção. Né? E, e, e a primeira pergunta, e a, e a primeira questão que a gente tem dito é para é, Vai ter um carro à campanha. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Primeira pergunta. É para uso pessoal do candidato é para serviço da campanha? Essa é a primeira distinção, não é? Porque aí vai ter tratamentos contábeis e jurídicos distintos, não é isso? Perfeito, perfeito, Meu perfeito. Exatamente caros, isso. Oi. Nós temos algumas perguntas aqui dentro desse tema, tá? Eu vou jogar agora aqui na tela para vocês, para vocês verem, tá? E irem respondendo de acordo com... Eu não sei se vai ter pergunta aí sobre carreata, sobre o abastecimento de carreata, Tem, mas a gente... Sim. Ótimo, <risos> ótimo. Porque a gente não pode esquecer de falar da carreata. Eu não consigo ah. ler o chat. Eu vou, eu vou espelhar a tela aqui para vocês, eu vejo, tá? Eu vejo aqui e leio aqui, Rita. Já botei meu óculos. Ô, Caio, por favor, no meu celular eu só <risos> consigo ver vocês, eu não consigo ver o chat. Só um minuto que eu vou, vou liberar aqui para vocês. Está muito frio aí, Rita? Aqui está. Hoje está um gelo. Essa noite também choveu bastante, mas, assim, essa época eu até prefiro que seja assim. Porque depois vem um calorão, né? É. Mas aqui está é geladinho hoje, é.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 Transporte e entrega de material, essa pessoa vai utilizar o veículo dela? Seriam, acho que aqueles casos que teria que olhar os detalhes do caso concreto, né? Eu acho Posso que é um dançar. serviço, né, professora? É um eu serviço? Mais... É, eu acho que eu não é, entendi. Pela leitura aqui, eu tô achando que é mais uma situação de serviço é o um serviço de, é, de transporte de material. Então, é alguém que vai é, pegar um.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 são detalhes muito práticos, é, que a questão da digitalização dos documentos, o que, é que você recomenda nessa reta final sobre essa questão da digitalização é, desses documentos do ponto de vista prático, para a gente, os contadores não surtarem? Falou tudo! Gente, é a primeira vez nas eleições municipais, quem trabalhou em 2018 já viveu essa experiência, e foi muito difícil acompanhar o sofrimento de muitos nesse momento, porque o que acontece é o seguinte, não tem mais nada físico, né? vou falar com quem está participando pela primeira vez. Tudo aquilo que você imprimia, juntava, guardava as pastinhas e ficava esperando chegar a diligência, isso não existe mais. Em cada tela, de cada lançamento, até no registro das contas bancárias, tudo você tem o botão para é, juntar documentação, inserir documentos que comprovem aquele lançamento, aquela ocorrência. O que é que acontece? Não é simplesmente salvar um arquivo digitalizado, inserir no SPCE e achar que aquele documento está corretamente inserido. A regra é, tudo que disser respeito àquele lançamento, todos os documentos vinculados a ele, você vai escanear, digitalizar num PDF único, você já vai ter esses documentos digitalizados lá individualmente nas suas pastinhas. Você vai unir todos os PDFs num único OCR, que é o PDF pesquisável. Se você mandar um PDF padrão, que é aquele que não é pesquisável, a sua mídia ela vai ser recepcionada da mesma forma. O SPCE é Recepção, esse ano, né? o módulo... SPCE Web, o módulo dos cartórios, ele não vai impedir o recebimento dessa mídia. Só que você já vai ser noticiado nesse momento de que você precisa voltar e inserir documentos em PDF e OCR, porque é a única forma dos sistemas fazerem a análise, detectando que... ali... Para a gente deixar... Mais claro para o pessoal. OCR é reconhecimento ótico de caracteres. Então, é uma forma que a justiça eleitoral tem de ter aquele documento não como uma imagem, mas como um documento de texto, em que ela consegue manipular aqueles dados. Manipular no sentido não de alterar, editar, mas de fazer confrontos, importações, exportações análises com os bancos de dados do NIG, do Núcleo de Informação da Justiça, da Justiça Eleitoral, que tem todo aquele monte de dados sendo cruzados. Então, não adianta você achar, ah, mas eu inseri e não deu mensagem de erro. Não vai te dar mensagem de erro. E você vai receber isso lá na frente com um prazo muito exíguo para você providenciar tudo. Uma campanha, principalmente como essas agora, elas envolvem muitos documentos. Então, você tem que ter um planejamento de já ter pastinhas com esses documentos que você vai tendo avulsos, uma nota fiscal que você fez de uma contratação de um material gráfico, o contrato, se você tiver feito com a gráfica, o cheque que você pagou aquela gráfica, ou a transferência que você fez, o recibo que eles tenham lhe dado, tudo isso são documentos que dizem respeito àquele lançamento. Você vai unir todos esses num único PDF, o pessoal usa muito o Neps 2, né? que é um aplicativo aí gratuito, você baixa pela internet, o I Love PDF também, é uma página gratuita que também une PDFs e também transforma em OCR, mas você tem que saber, você tem que, se, que planejar a estrutura do seu escritório para esses documentos estarem inseridos. Entenda. Insere via... E tem um detalhe, professor que os clientes agora querem mandar tudo por WhatsApp, né? Então. Ah, é. é uma confusão, a confusão está é. rindo. Nossa, vocês são heróis, vocês são os é. meus heróis, Caio, vocês são os meus heróis. Cliente administrar os WhatsApp. documentos dos candidatos no WhatsApp é surreal. É. Então, aí você tem que explicar que ele tem que digitalizar, tem tamanho para isso até 10 megabytes. Menos os extratos bancários. Os extratos bancários podem ter até 100 megabytes. Porque você vai ter ali muita movimentação, né? Em campanhas aí da majoritária, principalmente, ou grandes campanhas de vereadores, que você vai ter grandes extratos bancários. Dica importantíssima. Já vi um candidato ter uma conta desaprovada, inclusive está em segunda instância já, porque... Ele misturou os extratos das contas. E o analista não conseguiu detectar. Ele não conseguiu explicar, o analista não conseguiu entender, e a conta foi desaprovada. Simplesmente porque misturou extratos. Na hora que vocês estiverem fazendo a digitalização, observem os números. Tem conta que tem variação de um número. Então, para tudo... Senta, olha esses extratos direito. Outra coisa importantíssima, Caio, a justiça eleitoral agora também pode exigir comprovação material dos gastos. Professora, ninguém está vendo isso ainda, viu? Mas você está. <risos> os seus clientes estão, os nossos alunos estão. Os nossos alunos, quem se Pouca preparou com a gente? Ainda. Pouca gente tentando para isso ainda. gente. Quem se preparou com a gente, nós estamos falando isso desde março. Olhem a comprovação material. Então, você vai ter que ter lá. É, até gravação de vídeos, meus alunos estão fazendo. Do recebimento do material, das caixinhas chegando, pegam o fotografam pegam um material de cada serviço que foi contratado junto com esse material digitalizado, já coloca isso. Cuidado com os cheques sem cruzar, porque os cheques são pagos e essa pessoa passa para outro, passa para outro e depois você não tem o encerramento da sua conta, porque você não tem o cheque compensado. E aí é problema, muitas vezes chega dezembro, a gente tem um aluno muito querido, Marcos, que chegou dezembro, o cheque não tinha sido compensado, o banco tendo que encerrar a conta, o CNPJ deixando de existir e o cheque sem compensação. Acabaram transferindo para o partido a dívida, mas o partido faria o quê? Então, esses detalhes nessa reta final, usem ao máximo as transferências eletrônicas, Outra coisa, mão de obra, mão de obra que não tem conta bancária, aí o pessoal vai dando esses cheques, sabe-se lá o que essa mão de obra faz com esses cheques. Pessoal, tem muito aluno abrindo contas virtuais lá no, no, nesses bancos, não vou falar o nome para não fazer propaganda de nenhum, mas eles abrem em minutos, Caio abrem conta bancária em minutos para mão de obra, para poder fazer transferências, porque o que adianta você dar um cheque cruzado e nominal se ele não pode depositar? Aí me perguntam, mas se ele não tem conta, eu posso dar o cheque sem cruzar? Mas a legislação não diz que tem que ser cruzado? Então vejam aí o balaio de gato e cada vez mais as campanhas exigindo planejamento. Planejamento. Você vê que a gente falou de tantos e tantos detalhes que hoje é um ritual. Sem planejamento, sem excelentes profissionais, capacitação. Eu bato na tecla da capacitação. O que as pessoas querem hoje, Caio, é entrar no grupo, fazer a pergunta, pegar a raspinha da maçã na boca e sair correndo com a resposta que pegou no grupo. Ela não quer sentar, estudar... Ficar é. com dor na coluna, nas costas, nos ombros, lendo 200, 300 vezes aquela norma. Começamos pela 9.504, pela 23607, a 23605, que é a do FEFEC, as instruções normativas, né, que a gente tem lá, ou tanta coisa que a Receita e, tem. Eu, então. Deixa eu, <risos> eu lhe contar uma história do que eu estou fazendo com os alunos. Aí eu digo tudo que lá na, na plataforma da gente, a gente. Eu digo, olha. Vocês se lembrem, quem eu sei quais aulas vocês assistiram e quais aulas vocês não assistiram, viu? Então, se vocês estão fazendo pergunta aqui de aula que não assistiu, eu sei de tudinho. Olha oh, é que eu vou aprender essa. Eu vou, aprender eu essa. Tudinho, viu? vou aprender essa. Vou aprender essa, Caio, vou começar a olhar. Mas a gente vê muito, né? Outro dia eu estava num desses grupos, aí não no nosso mas estava num grupo mais, né, diferente, né, e de profissionais, e entrou uma moça fazendo uma pergunta, que era uma pergunta assim bem fora do contexto. Aí eu comecei a dar uma explicação, peguei os artigos, coloquei os artigos todos, né, para tentar explicar. E é claro que o negócio cresceu. No final ela respondeu assim para mim: "Eu só precisava de uma resposta rápida." <risos> Aí, o que, que eu posso dizer? O analista vai ter pressa também e em desaprovar suas contas de uma forma rápida. Tem um professor do, da UFPE, professora Rita, que acho que é o José Maurício Aldato, Acho que esse é o nome dele. É que ele, ele, eu No começo, disse uma coisa que me marcou para o resto da vida, que ele disse se você quer alguma coisa fácil... Você não vem para o direito, mas serve também para a contabilidade. Você não venha para o direito, porque se você quer facilidade, você vai estudar astronomia, porque direito é mais difícil que astronomia. Então, aquilo sensacional. Me é, acho sensacional, que ele, sensacional. É o Adeonato, da UFPE é um. Sensacional. Um Brilhantíssima. Professora, e aí também, é, a gente estava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 vai colocando tudo lá precisou reinserir você tem ali organizado isso é fundamental por isso quando perguntavam nossa live de abertura da temporada né Caio eu tive o um imenso prazer de juntamente com você e nosso querido Leonardo Pereira lá da Bahia beijo para todos eles lá Débora a galera toda da Bahia do nosso grupo todo nós falamos naquela Live Ó, oh, pessoal, a grande pergunta que estão fazendo para a gente, quanto eu cobro? Quanto eu não cobro para fazer esse serviço? Eu falei, primeira coisa, você tem que materializar o trabalho que você vai ter. Você tem noção do trabalho que você vai ter? Para daí você saber. Passamos do, das 30 mil visualizações na nossa live. É, Contador tá muito... e advogado nas prestações de contas está lá aí, no, no meu canal dizer, do YouTube. quem quiser assistir está lá no canal da professora Rita Gonçalves Exato. Rita Gonçalves no YouTube foi a primeira live que a gente fez é, para essa campanha foi esse foi esse ano né professor foi foi, foi, foi, foi... Ano, foi eu não lembro se foi maio ou se foi junho mas foi a primeira foi a live que a gente fez de abertura da temporada contador e advogado nas contas eleitorais, e eu lembro, ela está com mais de 30 mil visualizações, fiquem à vontade para ir assistir, Caio deu uma aula maravilhosa uhum. lá, e a gente sempre alertava lá, Caio, sobre esses detalhes, que na hora que vai chegando a reta final, a pessoa começa a materializar tudo o que ela tem, então, assim, prestação de contas, ela começa muito antes dela começar,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 A data do 30A é até 1 de março? Até 1 de março? Os e advogados vai ser no escritório. Eu, eu quero de... que você fale sobre isso agora. Eu <risos> quero que você fale sobre esse 30A em 1 de março. Pois é, porque eu tenho dito ao pessoal, disse, Olha, esqueçam o carnaval, porque com a possibilidade de fazer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 nessas tratativas todas aí dessas novidades, né, e, e Caio, é, a cada dia que passa, né, o que a gente tem visto realmente é a jurisprudência apertando, né, a jurisprudência é cada vez mais difícil, a gente tem duas coisas assim, né, uma novidade também que foi decidida em cima da hora, no meio da campanha, que é a questão das cotas raciais, que serão exigidas, né? além da, da, dos recursos femininos, das campanhas da, do, da cota de, de minoria de gênero, e que foi decidida que seria né, feminina no caso nosso, já que a minoria é feminina hoje, ainda desses percentuais dos fundos públicos tem de fazer a proporcionalidade das cotas raciais. E nessas cotas dos negros, pretos e pardos, são negros pelo Estatuto né, da Racial... Da, que da Racial. Da, racial. Da, exatamente. Da então, isso tudo os partidos têm que estar acompanhando porque vai ser fiscalizado. No SPCE, ele já vinculou a raça ao CANDE, ao CANDEX. Aquela raça que foi declarada no CANDEX, ela vai ser cruzada no SPCE para apurar a distribuição de, do cumprimento dessa cota. E tem muita gente que ainda não tomou pé da DPF 738. Então, essa é uma outra questão aí que vale, sim, para essa eleição. E eu já ouvi assim, professora, não teve normatização do TSE. Se não teve normatização do TSE, eles não vão poder cobrar. Deveria ser assim, né? Mas não é. <risos> a, Mas... a gente fez, lá no curso da gente, professora, a gente fez um, uma aula só, só sobre isso. E aí a gente parou e disse, não, peraí, aí, vamos parar, vamos estudar todo mundo, vamos reunir e discutir entendimentos sobre tudo. E, aí, e, e, e, e o que eu acho que vai gerar ainda muita discussão, professora, é porque... É, o próprio despacho do Lewandowski, ele tira da justiça eleitoral de primeira instância e do TRE a fiscalização sobre o FEF, que ele concentra no TSE. Não é? E que, em tese, não era bem isso que estava regulamentado. Então, a gente ah, já tá. tem um conflito em torno disso. Obviamente, a recomendação nossa é, não, independente desse despacho, vamos... Eu cumpri aqui também a questão do FEF, que não vamos deixar isso só para o nacional. Mas tem ô, essa... Ô, Caio, né? e, você vi, e você viu que nessa mesma decisão ele fala do fundo partidário também. Pois é, aí do fundo partidário ele diz, quando for fundo partidário... Regionais. Aí cabe, aí cabe regional e... Regionais. E... Mas ele joga para nacional a do, a do fundo especial. FEF. É isso mesmo. E outra coisa também, Caio, como eu acho, eu não sei, eu acho que a gente deve estar já meio que acabando o nosso horário, ah, assim, que passou cinco, em cinco minutos, é. mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar, a questão do impulsionamento, Sim, que nessa reta é. final né, é um, é um problemaço, porque se a pessoa não administrar a, a, o crédito que ela está fazendo... Primeira dúvida que sempre tem é a seguinte. Posso contratar no cartão de crédito do candidato? Porque o Facebook não aceita. O Facebook trabalha com boleto. Você vai gerar o boleto, vai pagar pela conta, não pode fazer pelo, pelo cartão de crédito do candidato, não. Ah, professora, mas eu li lá que tem CPF que tem que colocar o CNPJ ou o CPF. O CPF, naquele caso, é quando o administrador financeiro, por acaso, faz uma contratação, porque ele tem autorização. Mas o rigor é o CNPJ do candidato de campanha. Não pode contratar a empresa em 2018. A gente teve aí problemaços, né? eleitos, com contas desaprovadas aos baldes, por conta de falhas no impulsionamento. Contratação tem que ser direta na, pela plataforma, a nota fiscal só vai sair depois mesmo, não se preocupem que ela só sai depois, mas aí você vai bater o boleto que você gerou e pagou pela campanha com a nota fiscal que a plataforma vai disponibilizar. Detalhe, não fiquem fazendo carga antes de exaurir a carga anterior, porque não vai bater esse boleto com essa nota, e isso desaprova, não adianta falar que não desaprova, porque a gente viu a eleição passada, a gente achava que isso teria, seria tolerado, Ah, vai ser só uma ressalva, pouquíssimos foram os casos que deram ressalva para isso, a maioria desaprovou mesmo com essas divergências, então, esgotou aquele crédito, faz nova carga de crédito, e, não, e, e para um pouquinho antes. Não vai ficar impulsionando até o final, você vai perder o controle dos últimos dias. Né? Então, a gente tem esse, a data limite para gastos. Né? É, é, porque, é porque, assim é, professor, em tese, você pode, do, do ponto de vista do direito e da propaganda, você pode deixar... É, você pode contratar impulsionamento, inclusive, para o dia. Isso. Desde que seja feita essa contratação antes. Isso. Mas é como você diz, ele tem que esgotar todos esses créditos até o fim do dia. Não é. pode passar é. para o dia 16 de novembro. Então, tem como gerenciar isso lá na gestão do tráfego, na mídia, mas tem que ter esse cuidado de não ultrapassar para o dia 16, né? Isso. Você quer ver uma outra coisa também, Caio, que cai muito nisso, assim, né? Doar, ah, mas isso não está escrito, né? Algumas coisas que é o que eu ouço, né? Ah, mas na resolução não diz isso. Duas coisas. Uma, aquela doação dos R$ reais diário, que a pessoa fala assim, mas professora, se lá está dizendo que esse limite é diário, qual o problema de todo dia eu doar R$ reais? O problema é que você vai ser questionado por que motivo que você não fez um depósito integral? Ah, porque eu não trabalho com banco. Eu guardo meu dinheiro em casa, eu não gosto de banco. Tudo bem, você não é obrigado a trabalhar com banco, mas você tem esses recursos declarados no seu imposto de renda? Como em dinheiro? Eu tenho um aluno, Caio, que ele chega a ter 300 mil em casa, é um candidato do Nordeste, ele teve o dinheiro dele roubado na época do Plano Collor, e aí ah, ele sim. teve trauma, e aí ele é fazendeiro, é, ele tem uma fazenda tal, ele chega a ter 300 mil em casa, só que tudo ele põe no imposto de renda dele. Aí ele não vai ter problema, ele pode, nesse caso dele, depositar mil por dia, porque ele tem o lastro da comprovação da origem declarado no IR, e é isso que vai ser questionado. E um outro detalhe, que não pode acabar nosso tempo também sem eu falar, que é aquela questão que falam assim, professor, o candidato, ele pode doar para a campanha dele até 10% do limite de gastos, maravilha. Mas ele pode doar para o partido, e aí ele pode doar para outro candidato? Pode, ele pode doar, pro, como pessoa física, sujeito ao limite dos 10% do rendimento bruto lá de 19, pode. Então, o meu candidato vai fazer a campanha dele por essas vias, pelo partido, porque é muito maior os 10% que ele tem de pessoa física do que os 10% do autofinanciamento. Tudo aquilo que ele fizer, essas doações, e esse material for comprado para a campanha... Ele é o doador originário. Então, vai ser detectado que ele incorreu no 27, parágrafo segundo, da 23607, que é utilizar recursos próprios para aplicar na campanha por meio de interpostas pessoas. Então, tomem cuidado aí quanto a isso, porque. Aqui, professora, a gente diz o seguinte: quer ser mais sabido que os sabido. Exato, é. é. O... é de... Quer ser mais, que aí... é mais sabido que os sabidos. Eu sempre falo assim: ó, tudo que podia se pensar, de alguma forma, já se pensou e já se tentou cercear. Eu brinco, né, Caio? Você já me ouviu falar isso quando eu comecei na Justiça Eleitoral há 32 anos? Tudo que havia antes da 9504, antes da 9096 meses antes da Constituição até, o que havia de regra para partidos e candidatos era uma folha frente e verso e meia da segunda, era uma folha frente e verso e meia, aquilo era tudo, isso foi crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, hoje a 23.607 tem 83 páginas, por quê? É a maior resolução fora a 9.504. Porque todas essas, é, vamos dizer assim, práticas né, do mundo real foram absorvidas em formas de bloqueios na resolução. Então, não subestime, porque enquanto você está plantando milho, o pessoal já está comendo o bolo de pamonha. Então, tome cuidado aí nisso, que é perigoso sim. Pois é. Gente, que, que honra. É, Para mim é, é, mim, é uma grande oportunidade a gente estar tá aqui no CRC do Rio Grande do Norte, recebendo esse grande nome, é, debatendo. A CRC fez um grande é, trabalho de fazer essa preparação, professora Rita, é, dos contadores do Rio Grande do Norte, e aqui eu preciso agradecer novamente ao presidente Erivan Borges, parabéns presidente por essa iniciativa de constituir a comissão eleitoral, de mesmo diante desse cenário de pandemia, não deixar os contadores do Rio Grande do Norte e também nós colegas advogados, de fora de uma capacitação importante para que a gente pudesse enfrentar todos esses desafios e a gente hoje encerra eu queria agradecer muito muito a Lígia Limeira é, que infelizmente não esteve aqui, mas esteve durante todo esse processo e hoje presente, lembrando, participando, mesmo estando é, de repouso, a Tereza Angélica, a Maria é, Laide Leão, a Amaral e a Radna. Radna, muito obrigado é, pela oportunidade que você nos deu da gente viver esse momento e principalmente encerrar com a professora Rita, como ela diz, 32 anos. Professor eu já lhe disse isso, mas eu quero dizer aqui na frente dos meus conterrâneos Potiguares, de dizer quando eu comecei é, há um tempinho atrás, não tem mais de 10, tem mais ou menos 10 anos, mas quando eu comecei a, a querer fazer alguma coisa para a internet, para esse mundo, a minha inspiração foi você, o que você já tinha lá na internet, no seu canal do YouTube, e hoje ter tenho a oportunidade de, mais uma vez, estar com você discutindo essas questões é, de fato, é uma grande honra e uma grande oportunidade. Sim. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por ter nos proporcionado essa tarde tão agradável e de tanto conhecimento. Ai, Kai, toda vez que você diz isso, eu encho os olhos de lágrima, todas as vezes. E assim, acho que é a terceira vez que você me fala e eu fico realmente emocionada. Porque sabe quando você admira muito um profissional, mas muito mesmo, e aí você ouve que de alguma forma você faz um pouco parte daquilo? Então, assim, isso me emociona demais. Assim, eu sou super sua fã, é, curto tudo que você faz, tudo que você fala eu tô olhando, tô vendo. Tenho um orgulho danado de ser sua amiga, de sermos do trio nordestino, né? claro. que nós somos aí três nordestinos que sempre estão fazendo trabalho juntos. E eu quero dizer para você que a honra é totalmente minha, totalmente minha. Todas as vezes que eu puder clarear, colocar um, um palitinho de fósforo que seja para iluminar um cantinho desse regramento, para facilitar o trabalho. Ardo, hercúleo de vocês nesse assunto, você sempre vai poder contar comigo. E muito obrigada pela sua amizade, pela honra de ser sua amiga. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Radna, você está aí, Radna? Agradeço ao CRC Rio Grande do Norte estreando! <risos> Estou tão feliz, Radina! Oh, que maravilha! Eu poderia ir embora e deixar vocês aqui. O bate-papo hoje foi sensacional. Parabéns, professora Lígia, professora Rita! Obrigada, A didática obrigada. maravilhosa! Maravilhosa! Um bate-papo gostoso. E tornou esse assunto que é tão exaustivo, tão simples e tão, tão fácil, né? Parabéns demais e muitíssimo obrigado por ter aceito o convite da nossa comissão e estar presente aqui hoje, fazendo esse fechamento majestoso que essa comissão incrível entregou para o CRCRN. Então, vocês fizeram história na contabilidade eleitoral. Caio, Lígia, Tereza, Laide, Lieda, vocês entraram para a história dessa, dessa, dessa nossa gestão, né? E tem sido muito bacana, porque cada comissão tem entregue tanto resultado, tanto material e, tão, e tanto conteúdo, e tem trazido tantos profissionais novos para o nosso convívio, que só faz enriquecer ainda mais esse trabalho, né? Então, agradecer demais, demais, demais. Foi um mês intenso de muito material, de muito conteúdo, e, enfim, hoje coroamos. Pena Lígia não está aqui presente, né? Ela que veio acompanhando arduamente esse, esse período, né? Mas é muito bom estar com vocês hoje. Pois, pessoal, obrigado, foi uma honra. Hoje, hoje eu vou, vou, não vou encerrar tão para cima, não, porque eu estou triste que a gente está tá acabando esse evento. Vai foi... ter segundo turno. Ah, ah, ah, ah, ah. Então vamos lá. Pessoal, foi um prazer, foi muito bom. Professora Rita, obrigado. Ah, muito beijos, obrigada. beijos, beijos, beijos. De todo mundo do Rio Grande do Norte. Ah, beijos. Quem quiser, olha, segue lá a professora Rita Gonçalves, Rita Gonçalves, no YouTube, Instagram. Ainda tem curso aberto, professora Rita? Tem, tem, os dois. SPCE e legislação, e Caio, eu estou presenteando o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte com um curso de legislação e um curso do sistema SPCE, depois vocês vejam como vocês sorteiam e vocês Maravilha. podem divulgar, curso completo, pode acessar Maravilha. Um curso de cada, tá bom? Sensacional! Muitos beijos! Muito quem quiser obrigada. se inscrever, quem quiser se inscrever, só entrar lá na página professorarita.com.br e pode se inscrever, acesso ao conteúdo imediato. E depois eu passo para vocês para sorteio para o órgão. Maravilha, professora Rita. Muitíssimo obrigado por esse mês presente. E já vou deixar aqui a bola com o Caio e Lígia. E aí já fica a dica para fazermos uma live no segundo turno e fazer o sorteio desse curso, né, Caio? Olha aí. Eu acho, eu acho que a gente poderia sortear antes, porque aí os colegas já vão. Vamos ver Já usa é. para o primeiro, é? é já, já usa para o primeiro turno. Pois Mas... vamos marcar a data que o sorteio é com vocês. <risos> tá bom. Professora, obrigado. Tchau, Rádio. Muito tchau, obrigada. Rádio, tchau, obrigada Rádio, tchau, beijo. Pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Se cuidem. Beijão, Caio. Beijão, professora.